Beleza galera, aqui é Carlos de esse é o X-Game Go, com muito mais notícia pra você E vai aí e clica no se inscrever pra você não perder nenhum vídeo e badala o sino aí, com certeza E é isso aí, uh, o recado de hoje, pra quem tá aí esperando igual eu, Mortal Kombat 11, né Pra nós jogar aí um jogo de luta, né, pra quem tava falando aí que tá faltando um jogo de luta Vai vir um jogo de luta novo aí, que é o Mortal Kombat, né? E aí, o que acontece? Ed Boon, é, o produtor, né? deixou esse recado aí que vocês vão estar tá vendo aí no vídeo comigo aqui. Olá, Brasil! Eu sou Ed Boon, Diretor aí. criativo de Netherrealm Studios. Assim, nós tivemos o primeiro look de Mortal Kombat 11 no evento de Revelação. Nós sabemos que brasileiro adora motor combat. Por isso trouxemos um pouco da cultura brasileira para o motor combat em forma da skin exclusiva Cano Cangaceiro. A skin e o jogo chegam dia 23 de abril. Esperamos que vocês gostem. Muito obrigado. Então você viu, né, o recado, vai ter uma skin nova aí, com o Kano, né, uh, cangaceiro, só para o Brasil, né, então já viu a data de lançamento, ele já falou, e é isso aí galera, um abraço, até mais, esse é o canal X Game Go!